E fala galera, aqui tá tudo Hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo como deixar o, a tela do seu celular Android igual o de iPhone 11 tá ligado esse, cara, tá tão como a parte de cima a parte muito obrigado para então, pra... eu, eu vou precisar vocês se instalar é eu vou deixar tá deixando aí o link na descrição pra vocês poderem abaixar mas se quiserem pode abaixar pelo playstore também tá? Primeiramente, ela tá mergulhando, tá achei nada Mas ela tem que tá porque eu vou clicar melhorar o lá, curou, Primeiramente, vão voltar, entra no YouTube na descrição da Play Store Vocês vão abaixar tá esse fone 12 loud, Tá, eu vou abaixar aqui, ó Na hora que eu acabar de abaixar, eu volto Galera, eu tinha falado errado, é fone 12 Pro Mas aí vocês vão apertar e abrir vocês vão esperar. Aí sim, vocês estão esse objeto da internet. Então vocês vão ficar nele. Mas se vocês quiserem colocar uma foto, pode colocar aí a foto, vai criar o minha foto. Aí vocês quais já vão colocar esse. Esse marco de foto. <Manufact lite resident> Jet, Star, então, vocês vão apertar em permitir permitir de novo tá apertar e permitir vocês vão vocês vão apertar em OK enable novo aí vocês vão é aí vocês vão é, ativar Ativaram aí vocês vão apertar em OK enable novo de novo mas vocês vão ativar esse iPhone Plus Launcher Ativar vocês vão ser... se eu... se eu... se eu... se esquece o screen ou não se escuro porque sabe se escuro é este negócio aqui ó se você ativar aí não vai aparecer em site não tem qualquer que aparece então eu vou desativar A parte de a gente está aí vai aparecer isso aqui vocês vão se Aí de... nação... ja, tá? seu... a... é de... se joga até o Até aqui ó. Aí se joga aqui ó. Não sei se o eu galera. É da mas esse Até a parte de da isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like, compartilhe e se inscreva porque isso vai me ajudar muito. E eu não sei pra que essa bola de vídeo vai eu de vídeo de vídeo de então galera, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado, se tiver gostado, deixa o like, compartilha o vídeo, e se inscreva porque é realmente da luta. Então foi isso, valeu, foi. Pois...